Faz um... <risos> e aí galera, nós somos do canal é yeah. estamos uh! aqui depois do desafio daquela menina marina do canal Mina da Mó Encarnação. É isso aí, e ela desafiou a gente a fazer um vídeo fantasiado. Por que você ficou fantasiado? É, Alguém sabe? É você sabe? Você deve saber. Alguém sabe? Alguém sabe? Mas, eu não sei não. O que é, gente? É porque tá tendo uma campanha que o Espiritismo da Depressão lançou de financiamento coletivo para o Hospital dos Brinquedos de Araxá. Uh! E aí nós estamos de... pizza. <risos> e a gente tá vestido de alguns dos personagens infantis mais famosos que existem pra fazer esse vídeo, né? Porque foi o desafio. É, para conscientizar e pedir a doação a galera do Hospital dos Brinquedos lá de Araxá. É isso? De Araxá. A doação mais barata é 10 reais, então é uma doação que é acessível para todo mundo, praticamente. Isso. Vocês podem conferir o link para fazer a doação aqui na descrição. É até o final do mês que é a campanha, gente, então corre lá. É e que... a gente também se vestiu assim para desafiar um outro canal. Vou desafiar você. De também Juventudes, que também passa mensagens muito legais espíritas e que vai passar uma mensagem também fantasiada para vocês. Rodrigo Ferre. Oi. Quem é esse canal? É o canal Mundo Jovem Espírita. <risos> quero ver, quero ver o que vocês vão aprontar aí, a galera do Nordeste. Geralmente é muito criativo. Então, galera, fiquem ligados nos próximos vídeos do Mundo Jovem Espírita, da galera lá de Sergipe, pra conferir eles também fantasiados em prol dessa causa. A gente se vê no próximo vídeo do yeah. yeah! Yeah! Disney, não processe a gente. Tô de olho em você, Wazowski, todo dia. Nein, wir euch.